amigo que tá fazendo a moldura, Vou colocar a foto do cliente. é a cara de perigoso, de de bravo, mas não é bravo não, tá tranquilo. É só Aí, te segui, trabalha o trabalho dela e aí Olha, já sei desenhar, mas não sei fazer o que ele fez aí, ó. Você que tinha quebrado Quebrar do vidro aí em dez pedaços. Vai, Corinthians! Então, é, é assim: feio, vermelho e tudo. Gostou? Você quer? Você quer? Você quer? Você quer? Você anos. Dois quer? Você Dois anos. quer? Você alguma coisa aí Você quer? Você quer? Você quer? Você quer? Você não chora, né? Adorei, adorei. Não. <risos> Obrigada. A não. não vai ficar só nesse. Ah. Vai ter muito mais gente Meu Deus. <risos> Oh, gente, ela chorou. <risos> Esse é o, é o que faz o artista continuar fazendo o seu trabalho, entendeu? Mas é isso aí, gente. Espero que vocês gostaram do vídeo aí. Curte, compartilhe e até o próximo. Valeu, tchau, tchau.